Eu fico aqui pensando, assim, uh, que a gente tem que ter uma cabeça direcionada para a solução das coisas, né? Então, isso, muitas vezes a gente quer eleger um culpado para botar numa fogueira para aliviar nossas próprias culpas. E angústias também. E, é, e angústias, né? Mas a gente precisa ter um, um, um direcionamento para a solução das coisas. Então, eu fico aqui pensando que, por exemplo, tanto os pais quanto os professores eles precisam de um certo alerta para se dar conta de que, opa, talvez eu pudesse melhorar, ao mesmo tempo que eles precisam de suporte. Uma coisa sem a outra fica, né? Porque o que eu fico pensando aqui, e baseado inclusive no próprio modelo singular e tudo, que a gente está vivendo um tempo onde todo mundo está meio no piloto automático, tentando simplesmente sobreviver o dia. Tudo isso que vocês duas estão falando são coisas que dependem, a gente está muito presente, a gente está muito atento atento, a gente está muito disponível para observar o que está que acontecendo no aqui e agora, sem depositar ali preconceito, sem depositar e, e conseguir pensar, conseguir antever. Então, a gente precisa de uma certa forma favorecer esse tipo de atitude das pessoas em relação à sua própria vida, Uh, a sua própria maneira de prestar atenção nas coisas, porque isso é muito importante e, é, e, e pelo que eu estou entendendo, é fundamental para a gente conseguir ajudar as crianças. né? A gente precisa observar cada criança na sua particularidade, a gente precisa entender o contexto que aquela criança está, o que está que acontecendo, antecipar as coisas. Então, a gente, de fato, precisa capacitar os pais, os professores, a gente precisa acolher. E é que nem a gente faz para as crianças, né? A gente acolhe e não é que a gente vá passar a mão na cabeça e aceitar tudo. A gente precisa tirar as pessoas da zona de conforto, mas a gente precisa também oferecer um norte, né? O que a Flávia estava falando, essa experiência como professor, eu sempre confiei muito no que os professores falam e no que as mães falam né? O professor ele tem acesso a muitas crianças durante muitos anos, então a capacidade dele de observar é, o como que está indo o desenvolvimento de uma criança, um professor atento não tem igual, é a melhor possibilidade que tem, porque é fora do contexto clínico, né? E, e, e as mães sempre sabem que não uhum. tem alguma coisa boa e eventualmente tem dificuldade também, porque é difícil quando é com o nosso filho, né? E essa questão da agressividade, né? uma A gente já trocou uma ideia com a Flávia uma vez a respeito de agressividade, né? Essa questão da criança pequena bater e o, e o como é que a gente lida com isso. E aí é uma coisa que eu sempre me pergunto muito. Até que ponto a gente aceita e até que ponto a gente intervém. Hum. Né? Até que ponto a gente tem que aceitar? Não, a criança é daquele jeito. Por exemplo, estereotipia é uma coisa que se fala muito a respeito no autismo, porque é uma coisa que angustia muito os pais, as crianças fazerem estereotipias, mas ao mesmo tempo é o único recurso que elas têm ali para conseguir se reequilibrar mentalmente. Então, até que ponto tu aceita estereotipia? E até que ponto tu ajuda ela a melhorar o repertório dela ou eventualmente não fazer? aquilo e com agressividade é a mesma coisa, então não sei estamos falando aí abertamente eu, eu né? acho que essa é tipo a pergunta do milênio atualmente, né? Porque a gente teve um avanço muito grande na, na questão de entender o cérebro da criança, né? De uhum. todo o neurodesenvolvimento uhum. e aí a gente foi para um lado, às vezes que é, ah, mas a criança ainda não tem condições de então tudo bem. Uhum. Mas não é então tudo bem. Porque é, tem uma metáfora sobre limite que é muito usada e que eu acho muito boa. Se você tiver num quarto totalmente escuro, hum. qual é a primeira coisa que você faz se você precisa se locomover? Abre os olhos. Não, mas ele tá <risos> totalmente escuro, você não vai enxergar. Você, você põe a mão. O que, que você está procurando? Um limite. Um limite físico. Alguma coisa que te diga por onde você vai. E o, o limite para a criança, ele é o que vai trazer esse contorno para essa criança. Então, é, é lógico que uma criança de um ano, um ano e meio, que está batendo, não adianta a lá fazer uma palestra para ela, porque o desejo vai falar mais alto. Mas eu preciso entender que ela está no meio social. Embora? Então eu preciso sempre. E vai ser uma, duas, três, um trilhão de vezes. Mas eu vou falar. Nesse espaço, a gente cuida. A gente não bate e vou redirecioná-la para outra coisa. E é de novo e é de novo. E é de novo, uma hora eles mesmo começam, né? aqui ah, é eu não, eu não bato, é carinho, né? <risos> e eles vão significando. A gente também, enquanto adulto, tem que ajudá-los a significar os atos deles, né? Eles irem encontrando. Porque senão a gente fica refém de uma coisa que é biológica. Ah, mas é, é normal eles se jogar no chão e rolar no supermercado e... Mas o que eu percebo é, quando uma criança ela é autista, por exemplo, atípica, a gente já intervém, porque a gente fala, ah, isso está fazendo mal para ela. Mas com a criança atípica também está fazendo mal, porque é um lugar de descontrole constante. Uhum. Porque falta esse, esse limite. E às vezes a gente confunde, né? Hum, autonomia, ah, eu quero que seja autônomo, então não vou dar limites, uhum. ou eu quero que, acha que liberdade é o contrário de limite, limite virou uma palavra um pouco, uma, um vilão, né, uhum. atualmente, uhum. mas é o limite que vai desde pensar o espaço físico, a rotina, é o limite no sentido de você é pequeno, eu cuido de várias outras coisas que não são, e você vai se dedicar a brincar. Você vai se dedicar às suas pesquisas na terra, a cavocar, a achar caracolzinho, a ver as cores, a entender, a fazer essas relações, né? É, a Hannah Arendt, ela fala uma coisa que eu acho, assim, das coisas mais lindas sobre a infância, que ela fala que a criança, ela é a portadora, o bebê é o portador do inédito. Quando ele nasce, o mundo não é mais o mesmo. Tem uma mudança ali, né? Tem, tem uma coisa que é nova naquele mundo e tem um olhar que é novo naquele mundo, assim é um olhar que é dele que nunca foi visto. é a primeira vez e esse é o nosso foco é focar nisso é que ele possa viver essas experiências com plenitude. agora, se ele tem que pensar se ele come brócolis ou bolo ou uh, entendeu ele entra num, num looping porque é como caminhar, num lugar que você não encontra nada para tatear. Muito boa essa Sim, metafruca. e nesse sentido, o próprio quadro de rotinas, por exemplo, isso. que a gente faz para crianças atípicas, ele oferece um limite de como é que as coisas funcionam, isso. ele oferece essa previsibilidade, que oferece coerência e que acalma, né? E por isso a importância uhum. disso. Mas eu estava pensando em outra coisa, eu ouvi um, um TED de um jovem Asperger uh, falando uma coisa que me tocou muito, porque ele fala assim, uh, o mundo tem problemas muito graves, de problemas ambientais, problemas de falta de água, superpopulação, ou seja, a gente vive um mundo com problemas verdadeiros e complexos. E ele fala o seguinte, e a sociedade não tem como abrir mão da visão dos autistas do mundo. Uhum. Porque é uma visão diferente e que a gente poder integrar essa visão do diferente é o que nos possibilita achar soluções para os problemas do mundo, né? É, isso é neurodiversidade, uhum. né? De verdade. Sim. Sim. E, e esse é o papel da escola, das famílias, porque a gente se escutar, mesmo enquanto família, quando a gente está estressado, quando a gente está funcionando num piloto automático, também não é fácil, né? Então, essas reflexões elas são sempre reflexões para a vida e que servem, são gerais, né? Elas funcionam sempre, né? A gente melhorar a nossa capacidade de perceber o outro, a gente melhorar a nossa capacidade de perceber a si mesmo, a gente conseguir ter calma para agir, não agir no desespero. Então isso é muito importante, a gente fortalecer no desenvolvimento de um professor, fortalecer no desenvolvimento de um, de um terapeuta, de um pai, de uma criança atípica e serve para todo mundo, é uma função geral, né?